Nossa saudação de paz e bem a todos e a todas Nesse trigésimo domingo do tempo comum Um cego chamado Bartimeu grita para Jesus Jesus filho de Davi tem piedade de mim Jesus para na beira do caminho E pergunta para Bartimeu O que tu queres que eu faça? Bartimeu disse que eu veja. E Jesus curou Bartimeu da sua cegueira e Bartimeu começou a seguir Jesus. Jesus não cura para ficar parado na beira da estrada, mas para segui-lo, para tornar-se discípulo dele. São Francisco de Assis também tinha um problema sério de visão. Ele não conseguia olhar para o rosto dos leprosos. Para ele era insuportável. Era duro demais, era amargo olhar para o rosto do irmão leproso. Por isso, São Francisco diz que o Senhor o conduziu até eles. E ele teve misericórdia para com eles. E aquilo que antes era amargo se tornou doçura da alma e do corpo. Em palavras, São Francisco começou a olhar em profundidade para o rosto do irmão leproso, curado pelo Senhor. E começou a enxergar no irmão leproso ou no leproso um irmão, um filho de Deus, uma criatura querida e amada por Deus. A cura que o Senhor provocou em São Francisco fez com que ele enxergar, enxergasse em profundidade para todas as criaturas. E ele começou a enxergar em todas as criaturas irmãs e irmãos. E ele passou a olhar o mundo com os olhos de Deus. E começou a enxergar diferente. Começou a ver a história de Deus no rosto de cada irmão, no rosto de cada irmã e começou a enxergar em todas as criaturas, filhas amadas e queridas por Deus. A partir desse novo olhar, São Francisco nasceu de novo e tornou-se um irmão universal e começou a olhar para todas as criaturas com os olhos de Deus e começou a ver as maravilhas, a grandeza de Deus em todas as criaturas.